Olá, gente. Bem-vindos a mais um Twin Show. Estamos aqui com o segundo eliminado da noite, da tarde. Ayrton, nosso Bake Off, <risos> é favorito. E a minha Twin, Lucas Burr. Tá? Ai, gente, eu nem acredito, porque ele é uma das minhas indicações. Vocês sabem como as minhas indicações são, né? Tipo, Diego Costa, Bia, Glauco. E agora, Ayrton. Uma decepção é <risos> Mas ok. Mas ok, né? É... Ayrton você tá e. Aí? coração, Lucas. Ah, eu sei, querido. Mas e aí? Você participou, você não estava esperando nada do game, né? Como a gente já até brigou sobre isso. E aí? Cara, é, é o que eu falei tanto para você quanto para o pessoal da moderação. Eu, sinceramente, achava que era aqueles joguinhos idiota de internet, que eu achava que um monte de gente nada a ver estava lá na internet. Só que eu me surpreendi bastante é, é, pelo nível de... a, a qualidade do, do, do jogo acho que na, na primeira prova mesmo, quando a gente entrou para fazer, eu falei, nossa, que, que não é fácil fazer esse tipo de coisa, né? Aí, aí, veio, aí teve o vídeo de, de, de apresentação, teve uh, uh, tudo mais, eu falei, nossa, paguei minha língua, né? Uhum. E do é, seu blind é... side, o que, que você tem a falar aí? O meu blind side? Uhum. <risos> é, é, é que vocês, é, eu realmente não, não sei a maioria das... das das nomenclaturas, mas pra mim é a traição, né? Isso, isso, isso. Ah, entendi. Cara, eu, eu falo, eu não fiquei chateado pela eliminação, porque eu, eu, sinceramente, eu entrei sem saber muito como era o Survivor. Eu, eu, eu tava lá pra lá, ah, vamos ver o que, que dá. O que eu fiquei mais chateado foi realmente esse, esse tipo de traição, porque é, duas das pessoas que estavam nesse grupo e que votaram em mim, a gente tinha grupo separado, nós três juntos é, é, é, prático, levarmos nós três até até na frente e assim e no pessoal os dois toda hora conversando comigo toda hora conversando comigo e é, trocando nudes né? é, e, e falar oh. e assim eu, eu não sou muito de ficar falando coisas pessoais minhas eu acho que coisas pessoais são coisas pessoais minhas do meu dia a dia e eu senti uma uma, uma confiança de, de falar pra eles, porque eu vi que o papel era legal, etc. Então, assim, eu sei que, como eu, eu tô de fora, eu não conheço muito o jogo, o pessoal falou, não, isso é normal, tem, tem namorado que traiu o namorado, tem, tem melhor amigo. Oi, que Coleta. Que ele... Oi? Ah, coleta. Um Coleta, um salve a Coleta e traiu o namorado, né? Christian, seu amigo Christian, no caso. Seu amigo Christian, <risos> Ele que traiu o <risos> namorado. Tem um... um... Ah, é, isso mesmo. Ele, não, ele falou que o namorado dele traiu ele. Sim, ele foi Sim. traído pelo namorado. Ele ah, traído, não, pelo... é. O, o, teve melhores amigos, o Bernie falou que foi traído pela melhor amiga, alguma coisa assim. É, Sim. E, Sim. Só que assim, é, eu entendo, beleza, vocês que estão acostumados com o jogo, é normal, só que pra mim não era. E como eu disse, eu, eu, eu tava contando coisas pessoais, meu dia a dia, então eu, eu fiquei chateado. Eu acho, assim, é, não foi a... a por ter eliminado tanto a traição. Foi também por causa da justificativa, que para mim foi uma justificativa, uma justificativa infundada, uma justificativa pequena, e que isso chama mais atençãozinha no voto, para falar, nossa, você mandou uma mensagem, é, da próxima vez, olha direito isso. Tanto que eu realmente não sabia o que, que mensagem? mensagem. Que então, mensagem? Ele, no voto, eles falaram, ah, é, da próxima vez, verifica se ninguém leu a sua mensagem antes de apagar. Isso. Eu falei, cacete, o que, que eu fiz, né? Ela vai eu perguntar pro o Alvaro, o que eu fiz? Que mensagem é essa? Aí ele explicou, ah, teve aquela primeira prova da, da recompensa que foi dar senhas lá, né? resolver o negócio lá, o puzzle e conseguir a senha. E realmente, nessa parte, eu vou ter que dar razão para eles, realmente, eu coloquei a minha senha no grupo e deletei. Por quê? Novamente, eu não entendo de Survivor. Então, assim, eu pensei, não vou dar a minha senha para ninguém ainda, por quê? Porque pelo menos a gente pode ter algum tipo de vantagem, por mais que não fosse é, é, intertribais, né? Tipo, é, se fosse só nós lá e etc., eu pensei, vou ficar com a minha senha para pelo menos ter algum tipo de vantagem, ou é, ninguém vai conseguir fazer se eu não der a minha senha e nossa tribo pode ficar com algum tipo de vantagem, sei lá, pensei com qualquer coisa do tipo. Só que aí no, no final, no decorrer do tempo, eu vi que isso não ia funcionar bosta nenhuma, porque se eles conseguissem 19 senhas e só faltasse a minha, tava na cara qualquer o um número que faltava, né? Uhum. E também não deu certo, porque como eu fui buscar dos outros, eu tive que acabar falando a minha, porque senão eles não iam falar a minha, né? Daí, o que, que eu fiz? Eu peguei de todo mundo que eu tinha feito, ó, tá pronto aqui, e joguei no grupo. Gente, é essa, vamos lá. E por que que eu falo que as, as, a justificativa não não tem sentido? Por duas coisas. Falar ah, porque a gente ficou sabendo da sua senha pelos outros. Eu acho que isso é um, uma justificativa pequena. Porque Eu fiquei sabendo de muita gente pelos outros. Eu, quando ia perguntar para alguém, a pessoa me falava já tinha da pessoa. Eu perguntei para outras pessoas e passaram um monte de coisa para mim. Passaram até a minha mesmo, para mim. Então, assim, estava todo mundo falando da senha de todo mundo. Então, arranjou uma desculpinha meio nada a ver. E outra, é, quando conseguimos todos e agora vamos pegar a picareta, se eu quisesse algum tipo de vantagem, porque eu não mandei a minha senha, etc., eu tinha simplesmente focado no meu lá e conseguido todas as picaretas em primeiro. Sendo que não aconteceu, sendo que fui eu que falei, gente, então vamos fazer assim, como eu já tenho uma e o, acho que o Álvaro tinha duas, quem não tem Muitas picaretas, o que não tem nenhuma, vai primeiro e deixa a gente que tem algumas picaretas por último, para todo mundo ficar equivalente. Uhum. Então, Sim, não tive eu lembro nenhum... disso. Então eu não tive nenhum tipo de vantagem com isso. Então assim, é... é muito fácil você ver um negócio e simplesmente não vir falar comigo. E simplesmente fofocar com a pessoa, ai, porque ele fez é, é... ajudando a gente, entendeu? e aí depois é, tanto que o Álvaro veio falar ah mas você deveria ter falado pode ser eu deveria ter falado só que foi a minha estratégia de conseguir tudo primeiro e mandar para eles então aí também é muito fácil uhum. agora falar ah, você deveria ter falado só que né mas ok. Uhum. deixa eu voltar um pouco pelo que você falou você falou que tem dois nomes e você confiava eu bastante o ah tá ótimo nem preciso meus não. amigos <risos> ah, <risos> nossos amigos nossos amigos não é <risos> assim pra você e para vocês entenderem, eu já tinha até uma aliança formada e já tinha colocado eles como eles vão ser as duas pessoas que eu quero levar junto comigo quando tiver o swap, entendeu? Era tinha, a gente já tinha esse tipo de vínculo de, lógico também, eu não falei para ninguém porque é um negócio que eu não vou ficar falando. É, oh, então fiz isso, certeza. coisa minha. Aí vieram falar, ah, mas você deveria ter falado. Não, nessa parte eu não concordo, não deveria. Só que agora é muito fácil, Ai, poxa, mas você estava fazendo tudo isso? E assim, a gente tinha isso, tinha outro grupo já para certo. que Tanto que quando aconteceu de ir pro CT, cinco segundos antes, aí, mundo, ah, então a gente vai todo mundo na Laís? Vai todo mundo na Laís, beleza, primeiro voto na Laís. Não, o primeiro voto foi em mim, eu falei, beleza, foi o voto da Laís. Aí começou os votos em mim, eu falei, acho que deu errado. <risos> Nossa <risos> Mas aí, Ayrton, no dia que você saiu Eu tinha certeza que você ia sair Na hora que eu vi que a sua tribo tava lá, eu falei Puta, não tem... Eu acho que toda a plateia já sabia que você ia sair Primeiro, o por que causa que daquele... O que aconteceu? Desculpa Eu acho que a plateia toda sabia Que você ia sair, ah, tipo, tá. pela Configuração das coisas, pelos posts pelo, Pelos comentários, Nossa, pelos assim, postos, sabe eu é, tipo então, eu... eu tava hum. falando pro Diego sobre, é, foi... foi o Lucas que comentou O um negócio do post do vilão, né foi. Aí, tanto que eu comentei com o Lucas, eu falei, gente, eu realmente eu sei muito pouco de Survivor. Então eu não tenho a noção de o que qualquer coisa que eu fale poderia virar muita coisa contra que mim. Foi. Porque quando eu ouvi o podcast, ele fala: ah, porque possivelmente ele vai ser o vilão da, da, da, da temporada. Aí eu tava lá já, né? Tinha bebido um pouco. Aí eu tava comentando. Aí eu falei, né? Porque eu vou ser o vilão. Mas, gente, eu não tenho noção do que um vilão faz no Survivor. Exatamente, os vilões entendeu? são sutis. Os vilões não são, tipo, meu Deus, eu vou fazer uma maldade. Exato, Eles são sutis, né? Exatamente. Os, ó, você, foi, é um, você é um herói, querido. Você é um, uma pessoa inocente. Os vilões <risos> são os que te passaram a perna. Exato. E, gente, se eu fosse vilão, eu não teria falado. Mas, eu, realmente, eu, eu só e Me ferrei. Aham, uh -huh, sim. Vamos mas para é. as perguntas, você, você guarda mágoa de alguém, Certo. Cara, mago não, não, porque agora eu já tô conversando normal. Ah, é? Conversando, então, normal, vou... conversando normal com o Álvaro, porque ele tá. Ah, entendi. Mas ele é tipo, com os outros, não, e sinceramente, não faço muita questão. Ah, sim, porque no dia que você saiu, você falou pra mim assim: é, não quero, quero ter contato como... com nenhum desse é. grupo, eu não vou conhecer ninguém pessoalmente, eu quero que todo mundo se a lasque. A senhora foi grossa comigo. Eu, mas eu sou, grosso, eu sou grosso com todo mundo, naturalmente, eu devia saber. Então, é, você ainda tem essa mentalidade? Você ainda não quer conversar com ninguém, não quer conhecer ninguém? Não, não pra mim é de boas agora, porque eu realmente fui, fui, fui dormir puta aquele dia pela situação que aconteceu, porque é foda você fazer tudo aquilo ali. E quando vai ver, acho que não rolou como eu previ. Mas... Ainda mais bom escorpiano que eu sou, de tipo, ser traído desse jeito, a gente fica meio puto querendo matar todo mundo né? e tudo mais. E... Mas não, hoje não. Eu... Gente, é um, é um negócio. É, é, é, eu vou falar, negócio de internet, que eu tenho a minha vida e etc. É, lógico, pode ter amizades e tudo mais, mas não é uma coisa que eu, eu tenha que deixar influenciar na minha vida pessoal ou, ou etc. Tem que saber separar. No momento, eu não, no, na hora, eu não soube se parar, porque não viu, né? Uhum. Eu tenho uma pergunta do Jean do Clentes, né? Nossa querida Eduardo Clentes. Ele falou assim: que Peraí, que Boa. eu vou ler aqui. É, você é o mais bonito do show. Se estivesse <risos> na temporada, seria claramente sua cadela. Por que, que você acha que a sua eliminação foi de forma tão <risos> precoce? Foi por causa dos seus bons looks? Ou foi por causa dos seus posts? Ele falou que ele seria minha cadela? Seria, cadelizado ah. por você. Eu não sei o que falar, gente. Não, é... presta atenção na pergunta final. A pergunta final é se o motivo da sua eliminação foi o quê, Diego? Se foi por causa da sua aparência, boa aparência, né? Se isso meio que deixou as pessoas assim. Ou foi por causa dos seus posts meio inapropriados por o momento? Eu, eu particularmente, nunca me achei bonito. Nunca me achei nem um pouco apresentável. Vocês que estão falando isso. Mas... Pode, pode ter sido, com certeza Eu, eu, eu realmente não, não... O que você fez essa cara, Lucas? <risos> não, não, não, não, não, não, não. Eu, eu realmente não, não tinha noção Eu, eu achava que era, tava sendo assim, stories normal tipo, Zoando e tudo mais e Pode ter sido, com certeza Tá é, Tem uma pergunta agora Que é o que eu fiquei sabendo aí De tal... Não, eu não mandei Não, não mandei você não mandou é, Eu falei para você não mandar, né? Eu tinha pro tá o Lucas É é, mas isso faz tempo. <risos> oh, <risos> mas deixa eu falar. É, saiu um boato aí de que você tá falando. Você saiu do show falando que você tinha pessoas no, do cast que eram suas fãs. Pessoas que te tratavam muito bem porque eram suas fãs. E as pessoas te idolatravam no cast. Sendo que no fundo as pessoas estavam rindo, rindo de você pelas suas costas. E você hum, falaram isso já alguma te falaram isso alguma vez? Na verdade, você, agora, você, na primeira vo... vez, eu fiquei meio depressivo aqui. Você, mas... você, falou, você falou pra alguém, tipo, nossa, fulano é minha fã, fulano é meu fã, em blá Não, blá blá, porque... e por isso que ele… tenho ele na minha mão? Não, porque ninguém chegou falando pra mim que era meu fã. Eu acho que a única pessoa que, falou que me assistia foi a Mariana, que faz bolos. E a gente conversava sobre bolos, mas de resto, nunca cheguei a falar pra ninguém. Mesmo porque, gente, pelo amor de Deus, quem, quem sou eu pra ter fã? Eu participei né? de, um, de um reality show que fazia bolo, gente. Pelo amor de Deus. O a único a única fã do Ayrton foi, foi quem? Foi eu que mandava foi a mensagem Foi o Lucas. Ai, que mais? Aqui eu, mais eu tenho uma, uma pergunta, pergunta do, do Júnior Coragini. Ele quer saber um pouco sobre essas configurações na tribo, da sua Esse tribo. principalmente. Coragini é. A final com o Lucas, né? No, no, no... Ele é isso mesmo, ele mesmo. Esse, isso, eu, eu foi. Que inclusive também a é. gente acha muito bonito, tá? Cair a dica. É... Tá, deixa eu voltar a pergunta, né? Que isso aqui não é reality show de amor. É... Então, ele eu quer saber amo, um pouco amo. da configuração da sua tribo. Quem você acha que é o cabeça? Quem você acha que puxou a sua eliminação, entendeu? Olha, na verdade, eu achava que eu era o cabeça. Acho que, acho que não deu muito certo. Acho né? que não era. Acho. Assim, assim, eu acho, sinceramente, quem fez tudo isso foi o Christian. Eu. Tem que ser sincero, eu acho que quem fez, quem viu essa mensagem e, e, e falou, isso foi o Christian, posso estar errado, é a minha percepção. Se é ou não é, e eu acho que é ele. Ele é o mais, mais, tentado, que, foi o mais que mais pensa nas coisas. Então... então, você sabe que a, a sua aliança que você tinha, você e o Christian o Álvaro, é uma aliança falsa, né? Então, quem é. que você acha que é a aliança dominante? Olha, eu acho que a aliança dominante é Christian Alvaro. Tanto que eu falei e... pra Laís, cuidado ah, que você vai ser a próxima. Você era o nosso alvo se não tivesse acontecido isso. Hum, entendi. É, não sei se não eu poderia falar saber. isso, não é mesmo? Mas a cabeça... Não, não, não sim. Falar, porque... Até falar, porque sim. não dá pra saber. Pode ser que ela seja a cabeça e tava, tipo, né? Não, ela é. nem aparece no negócio. <risos> ah, tá. A fada não, da floresta, ser, a, a seja... outra elfa. Pode ser um jogo... <risos> Pode ser o jogo dela, ela só não tava falando comigo, e eles estavam mentindo, pode ser também. Não sei, gente. Eu achava que era o cabeça. Então, não sei de nada. Pode ser também. E nas outras fritas, é. você tem alguma interação assim com eles ou não? A lenda do pessoal que eu realmente, o que eu falei, eu fiz, eu comecei a ter uma aliança, tipo, aliança que eu digo, vamos focar nós, pra caso tenha uma... Porque todo mundo começou no primeiro dia... Ah, porque poderia ter CT entre tribos, alguma coisa assim. Sim, sim, sim. Até eu pensei nisso. É, aí eu comecei a, meu, vamos articular aqui, vamos articular. Tanto que a gente fechou num grupo que eu não vou falar quem é, porque né, senão vai estragar o jogo do pessoal. Sim, por favor. De, de, ó, vamos fechar nós. Nós aqui, vamos fechar. E eu falei, se acontecer... Aí, que nem eu falei, estávamos eu, é, fechados nós quatro, mas eu falei caso aconteça o Ápio, o Christian e o Álvaro eu quero que vão comigo, porque são pessoas que eu acho que vão agregar pra gente tá chato? E... eu então eu, conversei, eu tava conversando bastante com a Mariana com, com quem que era, a Genaína também tava conversando, tava conversando com o Nixon, acho que é ele o melhor amigo do Burry né? é... <risos> é, o, é, o Rafael o Ruivinho também, gente boa é Pazzy? Pazzy também, gente boa. O namorado do Bernie, sei. O namorado do Bernie? É, eu não sabia, não. O Bernie pega todo mundo no, no Survivor? É quase isso, ele é o teste do sofá pra entrar no ah, Survivor. Não. não pego ninguém, eu não pego ninguém. Ai, não, não, não tem, não, tem não, ninguém que vocês viu? conhecem que eu pego, pode deixar. Pode eu parar. Fiz, eu fui eu fui sessão porque eu não precisei fazer nada, né? <risos> é, não, não que não ele não sabe, queria. Né? É... <risos> Mas, mas eu tava conversando com, com o pessoal, tirando a, a moça que saiu primeiro lá, que não fala pra ninguém, e a, a, a, a moça que foi eliminada agora, eu acho que eu conversei com todo mundo. A, a Laís eu conversava mais pouco, mas cheguei a falar um pouco. É, o que você acha isso da, da menina ter desistido agora, sendo que possivelmente se ela tivesse desistido no dia anterior, não teria... Sua prova, não eu, acho. Não eu acho que eles poderiam ter feito uma repescagem Entre eu e a Elfa Que não faz, não faz nada <risos> E uma prova para ver quem voltava Aí eu voltava a fudidão, cacetudo e, e, e ia eliminar alguém Seria ótimo né? Ó, ser. Fica aí a dica Dessa pra moderação ideia. Fica aí a dica pra moderação Mas eles não, não, não, não quiseram Até prometi Eu você... Já falei, quero bolo, eu, eu, eu faço bolo e aí, Ayrton, se eles te chamassem para jogar uma, uma próxima edição você jogaria? Se eu não estiver viajando, sim. Não, sim, agora que você não agora que você tem experiência, que você sabe que, tipo, é diferente. agora você vai assistir Survivor, né, pra não fazer essas cagadas básicas. É, que você não me ajudou, você não me deu esse coaching necessário pra... pra, pra Menina, ele... Péssimo. Diego, ele ficava me pedindo link. Eu falava, menino, procura. Lógico, você pro... não é pro... <risos> a <dona> do <de> Survivor. <risos> não, pro... que tá procura, da... querido. Quem, quem, vai, jogou jogar... Pra mim, do... quem, quem vai jogar... para mim, gente. Quem vai jogar... Porque eu não queria falar, ué. Daí eu falei, eu falei, olha lá, ah. viu? viu? Tá vendo? Eu queria só pra, pra, pra você. Não. para ele. Ele não podia. Não, enfim. Mas daí eu, eu ouço, falei. Daí. Tem, mas eu falei, você tem que assistir, menino. Você vai, vai jogar, você vai, não vai saber de nada. Daí ele eu, vai falar, eu, eu, assisti, eu, eu assisti. eu assisto. Deixa eu falar. Ah. Eu assisti 20... Nossa, desculpa. <risos> eu assisti não. 20 minutos de Tocantins. Aí ah, eu já queria. Aí okay. ah, eu, ah, eu já queria. Na, na primeira prova lá, eu já queria, tipo, não, eu não vou no helicóptero, eu vou pro pessoal, mas aí falaram que eu tava infringindo regra. Aí eu falei, não, então eu errado. Não importa, é, né? Não sei o que eu tô falando. Mas é que daí o, o negócio é que ele chegou assim, no dia que ele foi eliminado, ele falou assim: eu tô muito puto, não sei o quê, porque eu fui eliminado, porque eu fui traído, porque eu tinha uma aliança, e eles me traíram eu conversava de coisas pessoais. <risos> tá, Ju, pra mim, eu, eu falei, menino. Eu não posso... Certo, mas. mas todo mundo conversa com todo mundo, coisa é pessoal. Sim, todo mundo conversa com a coisa pessoal e todo mundo tem mil alianças alianças com todo mundo, praticamente. Ninguém sim. sabe qual é a certa até na hora de votar. Exato. E é difícil. Pode, ser que até essa, pode ser até que essa aliança de swap não, não fosse verdadeira, né? Exatamente. Você só ia saber então, quando você mas, mas, mas eu entendi isso agora. Como eu falei, eu não entendo muito de Survivor. Então, eu tava levando muito pessoal as coisas. Aí eu, eu Sim, que... sim. Aí. Então, Mas agora... eu tudo pro lado pessoal também, então. Ah, você é maluca, Barney. <risos> você não é parâmetro pra nada. É, é sim. É Ayrton, então, vamos fazer agora um mini-jogo bem rapidinho, já pra finalizar a entrevista. Ah, é. Você vai é falar isso. o nome de, de um participante. A, pergunta. a gente foi fazendo ao longo do negócio, eu só quero falar do bake-off depois aí, né? Pra ah. gente dar uma mexida. Fala assim, o nome do, do seu membro de tribo e um adjetivo pra ele ou pra ela, entendeu? E se quiser explicar o porquê também. Pra só um? Álvaro. Não, não pra todos. todos eles. Ah, tá. Uh, mas é pra eu ser sincero, ninguém vai levar pelo pessoal? Ou... Não, é pra ser sincero, pra acabar com todo mundo. Fala aí. Tá. Álvaro. Amorzinho. É isso que é ser sincero? Calma, eu não terminei. Ah, tá. Christian. articulado E falso. Danilo. Ai, Daddy. É Danilo o Danilo Laird? Quem é Danilo? Ah, Danilo. Ó. Você tá vendo? Nem você Barney. a gente tem que ser imparcial, para com isso. Tá. Não, a Laís, a Laís só coloquei morta porque ela não aparecia, mas nas provas ela, ela era bem, bem articulada, ela era bem, bem, bem proativa. Só por causa Sei. disso, mas eu não tive muito contato com ela. Sei. Quem ah, mais? ok. Acabou a minha tribo, gente. Eu maravilhoso só eles, né? E você tem alguma, alguma pessoa que você vai levar pro, do jogo para sua vida? Você acha ou você acha que não? Você acha que... Não. É. O Lucas Burn vale? Oh, não, né? Não, né, querido? Porque eu já, já era, já. Você já é da minha vida, né? Você já tá presente. Já era, exatamente. Você não para de A me Deus. mandar mensagem do Canadá, eu não aguento mais... I know, right. Uhum. É. É... Ah, gente, eu tô conversando, quer dizer, eu acho que só tô conversando com o Álvaro agora, então, sei lá. Nem deu tempo de você voltar pra São Paulo, pra você conhecer as pessoas em São Paulo, né? Exatamente, tipo... é. É. exatamente. É, difícil. O que mais? O que, que você queria falar do Bake Off, Diego? Não, é porque... Pra ele falar um pouco como é que foi a experiência lá, comparar ah, com é. o Survival, entendeu? Do Facebook e lá. Você tá cheio de câmeras também. Fala aí suas considerações. <risos> porque lá você foi um vilão bem escrachado, né? Eu fui vilão lá? Claro que foi. O Barraqueiro, foi. com todo mundo. Ah, eu não fui vilão. Você também. foi arrastada <risos> <risos> Não, eu tava, eu tava falando pro Diego. O Diego falou, ai, nossa, vi teus vídeos, e que não sei o que lá da briga. Nossa, se fosse eu... Gente, não acredito em tudo que vocês veem na televisão. Por favor, aquilo ali tudo é um script. Script não, tipo, a, a, a, a, a direção tem todo um... Sabemos quem tá dando ibope, sabemos quem não tá dando ibope. Quem cozinha melhor dá ibope, mas vale a pena levar pra frente. Quem não cozinha tá dando ibope. Então, assim, não adianta você cozinhar muito bem, sendo que você não dá ibope. Então, pra que lado que eu fui? Vou dar ibope. Entendeu? Então, por isso que eu que eu fui indo pra frente. Então, assim, não acreditem muito nas coisas. E a briga foi totalmente forjada. Eu cheguei na diretora perguntando se eu podia brigar, é porque o, o programa tava leve demais e que isso que era que dava audiência. Ela falou: tá bom, só me avisa que eu vou focar a câmera em você. Ah, Beleza. Gente. Amei. Avalorou. É... Viu, Diego? Quando a gente participar de alguma coisa, vamos fazer igual. Tem que fazer isso aí vamos tipo <risos> já briga tá é, e agora para finalizar você quer deixar alguma mensagem para o público que você tinha bastante torcida você percebeu né muita gente que você nem conhece estava torcendo para você acho que tinha uma das fotos mais curtidas né nossa é a, foi, a, foi a foto, uma das fotos mais curtidas não acho que foi uma das né? eu eu não vi eu, eu tava vendo tava no 160 170 alguma coisa assim é, então. é, não, não, obrigado é, Realmente é, Pra moderação, principalmente Valeu pela pela oportunidade Eu, eu total paguei minha língua de, de achar que era apenas um joguinho de internet E Valeu mesmo e, e quem sabe da próxima eu participo Se eu tiver mais tempo Porque viajando é meio foda De, de, de fazer as coisas Porque basicamente quando eu viajo Eu, eu, eu tento ficar bêbado todos os dias né? Ah, <risos> então, sim é, preciso. Então, obrigado. Gente, valeu. E... Provavelmente vai ser cortada, tá? Alguma parte aí, porque não sei o que aconteceu aqui, eu mexi num cabo, a internet caiu. Obrigado. Não, acho que tá ok. Tá eu okay. acho que nem apareceu o seu tchau, mas a gente põe. Tchau. Tchau. Essa é isso? Tchau. Ah, é Diego, isso. Mas tá online. Tá online, entendi, Diego. Eu acho que tá. Não entendi também. Pra mim tá o live aqui também. Tá maluco. Então dá um tchau de novo aí. Bem resumido. Tá? Se quiserem nudes, manda contato. Entra na, na, na, no direct, a gente vai conversando. E é isso. Agora ficou preto. Agora o Diego. Tchau. Tchau, querido. Lucas, beijo na sua boca. Beijo, tchau. Bye, bye. Tchau, Diego. Bye. Vê se aparece, viu, Ayrton? Então. tipo. Eu mando.